Fala aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Pois é, estamos aqui mais uma vez pessoal para fazer um tutorial rápido e ligeiro. Nesse tutorial nós vamos, eu vou estar explicando para vocês como configurar a sua página para não receber comentários de um determinado vídeo. Essa função pessoal de, desmar de, de configurar para que as pessoas não façam comentário no seu, no seu, num determinado vídeo do seu canal... É pra... Às vezes você coloca um vídeo e não quer ouvir comentários, né? Então você, configurando dessa forma, você vai é, inviabilizar qualquer tipo de comentário no seu canal. Porém, é, o marcar o like, ele continua é, livre, né? Pode dar o like como o dislike, ok? A primeira coisa que você precisa fazer, pessoal, é estar aqui na sua página... Você clica aqui onde fica a sua foto. Vem aqui em estúdio de criação. Gerenciador de vídeos. No gerenciador de vídeos, pessoal, você tem duas opções de chegar até lá. Uma é clicar aqui em visualizar tudo. tá? Ou seja, visualizar todos os vídeos. E a outra opção é você clicar no gerenciador de vídeos. Isso para você abrir todos os vídeos que você tem. E aí você vai procurar o vídeo que você quer configurar. Você clica em editar, escolhendo o vídeo, você clica em editar. Nosso caso aqui é esse, como corrigir erros de instalação de produtos Adobe. E uma vez aqui, vocês vêm aqui, pessoal, em configurações avançadas. Quando você clicar em configurações avançadas, vai mudar aqui a sua configuração. E vai abrir essa tela aqui. Nessa tela você vem aqui, ó, permitir comentários. Você desmarca essa caixinha. Pronto, depois em seguida você vem lá em cima, salvar alterações, está resolvido o problema, tá certo? Se você gostou, se foi útil para você, deixa seu like, deixa seu comentário, qualquer dúvida, e gostando do canal se inscreva. Um beijão, um forte abraço e até a próxima.